Ixi, volta tudo, volta. vai virar, meme. Olá, pessoal, mão na cabeça. Hoje aqui é o Trezepada, com o Elcio, o André, mais uma vez aqui. Queria agradecer aí todo mundo. Fica aí que hoje o papo tá legal. A gente vai contar umas Trezepadas aí, falar de alguns assaltos que a gente passou na vida. Ah, o Elcio aí que foi da balada, o André aí que foi no Titãs, aí no show do Titãs, André? Pois, aí, e vai contar umas histórias aí pra gente bem legais. Fica com a gente aí. Até daqui a pouco, hein? Não, história, até história boa de assalto também, foi uma vez que eu fui no show de Titãs. Eu tinha um, um crush lá. Crush. Da época. A Apeguetes. Como é que era na época de vocês que falava? A paquerinha? É. Você é o foda, cara. Era a paquera? Como é que era o termo? Era como é que era o nome? Era sua. Esqueci Isso o é nome. Era, era, que... era o seu broto? Você tinha um broto? Não. Ai, fui sair do meu. Ele fala broto. como. É, cara, como se fosse como, como 30 anos, mas não. Fosse... É, é. Ah, ele, nem você... na época do Crush ele era. é, né? Eu não sou, mas pô, você, tinha, é. você tinha um broto? Broto, broto. A minha época as é as peguetes época. Na minha época, ah, Na minha época, as Ah, ali. Ele é da época peguete. do ficar também. Ficar, ficar. De... Depois é teve a amizade ficar, colorida, né? Lembra das amizades coloridas? Hum. E os troca-troca atrás do caminhão? É, essa ainda é da minha época, não. Né? É, eu não peguei essa ideia. Né? troca troca o pessoal troca, mais novo, né, André? troca o pessoal troca-troca. Troca-troca, né? é. troca, <risos> troca, ó. É Agora, meu novinho, você se comprometeu. Troca-troca é atemporal, mano. Desde 1500, quando descobriu o Brasil, ah, ele é tá lá. Bom, então tá Mas bom. Mas fala aí, André, né? desculpa aí. Então você foi show de Titãs com o seu broto? Se fudeu. É, não, então. Aí eu tava lá no show de Titãs e tal. E aí é, essa menina pegou e deu a deixa, né? Falou, pô, tô querendo ir embora que o Adriano tô tá achando. Tô querendo ir embora. Você não quer achar um táxi comigo? Eu falei. Eu achar um táxi. Pô, beleza. Achar um táxi, pô, é a deixa, né, Vambora. É hoje que é. vai ter... Você não, você não falar assim, é você, quer, você quer... Não, pera aí. O que é? Você quer que eu te racho no táxi? Não, é rachar um Se táxi. Fosse... Ah, desculpa, desculpa. Se fosse hoje, a, a Ludmilla aparecer é. e falar, é hoje. E aí? É. Daí, irmão, é... beleza, é barra. É. Ah. Ixi, Adriano ligou o modo retarda. Tá rindo. Ai, que bosta. Vai, continua, vai daí, não, daí beleza aí rachamos o táxi, chama na casa dela aí não deu nem tempo de falar nada, ela só ah, então tá, tchau, né, na pau bateu o portão na minha cara ou seja, então... foi só pra rachar o táxi mesmo tá. era só pra rachar o táxi aí foi pro ponto de ônibus, né aí chegou no ponto de ônibus não tinha lá. nem dinheiro pra voltar mano. não, e não tinha dinheiro pra pagar mais um táxi não, não, não tinha nem como pedir táxi nessa mas deixa época, eu entender, você rachou, celular, se não. rachou um... não, pera, só para uma coisa então você rachou um táxi, mas foi direto pra casa dela. Então você pagou metade, ela pagou metade e foi pra casa dela. Na verdade, assim, se fosse só para rachar o táxi, eu poderia ter ficado, ela, ela desceria, eu continuaria no táxi e pra casa. Isso. Mas eu desci do táxi, eu achei eu que eu ia rolar uma coisa. Um. Um assim, hum, exatamente. Gostoso. E, rolou. e aí eu. Deu... Rolou. Rolou. Rolou, rolou o quê? Rolou o quê? Conta tá pra nós. Com nova, rolou uma nova amizade, né, André? É, aí rolou a nova é amizade. Amigo. Aí... A <risos> já conhece a história cara. Cara, daí eu fui pro ponto. Chegou dois malucos lá. Cara, um tava drogado nível... Criticou bem? Curticou bem. E o outro eu tava mais ou menos, tava falando, não, passa aí, não sei o que e tal. Aí eu tinha um relógio, acabei de ganhar da minha mãe, loja relógio de aniversário. Loja herança. Nome. E, herança, cara, eu lembro até hoje, eu já tinha cinco reais no bolso, cara. Cinco reais e o... o ticketzinho do show, né? Tipo, sei lá. O... <risos> O ingresso, Quando... ingresso, É, não é bem o ingresso, mas é o, o contra-ingresso. Você dá o um ingresso e fica ah, lá tá. com o canhoto. Até o contra-ingresso. É. Até o canhoto, é. do, canhoto, até o canhoto, tá. caras levaram. Levaram é, mesmo? Não, né? não, é, não, é, ele chamou no meu bolso, que né? ele chamou no meu bolso, ele catou Eu cinco contos e o canhoto. E aí que ele descobriu. Que eu tinha ido no show. Aí ele pegou e falou: não, o que, que é isso aqui? Eu falei, é, pô. Não sabe ler, caralho? Não, você é além de ladrão, é burro, porra. Não, vontade de falar. Então, eu fui no show do Titãs, acabei de tomar um fora, tomei um toco ali da ah. menina, tô aqui, tô sendo assaltado. É, foi, foi apelar a psicologia pra ver se o, a, o bandido lá me deixava inquieto. Aí ele pegou e falou: não, mas onde que você mora? Aí eu falei, mais ou menos. Eu falei, é exatamente onde era, né? Ah, mais ou menos ali. Mais ou menos, a rua do lado, o quarteirão do lado. É. Aí ele falou: não, a gente, a gente tá indo pra Suzano. Pô, era 12h30 da manhã, ele sabia que não tinha ônibus. Eu falei: então, não, vamos, vamos junto. Tipo assim, você, Ufa, vai, saca, você não tem dinheiro, chaveu. você vai ter que ir a pé. <risos> Aí a gente. Até eu não contei isso a outra, da outra vez que aconteceu a, a gente passou em frente a um posto policial, ali em Bras Cubas. E assim, sabe se ficar naquela corro, num corro? O cara falou que tava armado, dentro da pochete, o cara tinha pochete. Ah, anos 90. Pochete Pô, sete -se moda. E aí eu falei, pô, vai que eu vou, o cara aumentar a tá arma me dar um tiro nas costas, aí você fica na capô. Um cinco não conto? Ah, não. Por causa de sim, é, se bem que até o cara abrir a pochete e pegar a arma e atirar, dava pra correr, mas... Não, tá mais cinco, bem a parte. Relógio, né, o... o relógio, né? O relógio, e o relógio, coisa. pô, e o relógio da mãe dele, é. pô. É aí, cara, aí, aí, ficamos trocando. aí a gente foi andando e trocando ideia, ele tipo, puxando o papo, mas e aí, como é que foi o show, e aí, não sei o que... Canta uma eu música falo. pra mim aí. Não, foi da hora o show, foi, pô, maneiro, não sei o que e tal. Aí quando tava na entrada do bairro ali, eu peguei, falei, ah, então já tá perto de casa aqui e então tal, daqui eu já vou. Aí ele, não, beleza, falou, desculpa qualquer coisa. Ô <risos> oh, cara, se você for ver, a escolta ficou até barata, vai. Você ia falar, você ia gastar 5 conto pra conseguir ter ido até sua casa? Então, não, e se eu fosse saltar de novo, não viria, né? Então, O cara ia falar, o não, beleza. não, irmão, aqui já é meu, já, já tá dominado e então. tal. Então, mas os 5 né? conto dava pra voltar pra casa? Se eu tivesse ficado no táxi, dava, dava sim. Então, você não ia conseguir voltar, decido, mano, né? você já pensou então agora que foi uma luz na sua vida? Você desceu do táxi... Primeiro, você não sabe se ia conseguir pegar o ônibus. Segundo, você não sabe se ia conseguir chegar e pagar. Ou seja, os caras te levaram pra casa, de graça. E se o taxista fosse é. um serial killer? É? é verdade. Eu não é, estaria assim. aqui hoje, né? Pior é o é. taxista te dando uma facada e falando, desculpa qualquer coisa. Nossa senhora! Você uh, me lembrou um meme que o cara tá andando na rua. Aí ele fala assim, arma no cara e fala, a grana ou a vida? Aí ele mostra a mão assim, mostra ali lença e fala, Mano, Mã, mano. Eu tenho vida. que dinheiro? dinheiro. Vida. Eu sou casado, velho. Não tem dinheiro. Não tem vida. Aí, música triste, né? Não, mas a música é triste. Qualquer dia eu vou um tênis aí na cabeça do Elcio. Ah, meu irmão, minha irmã, esposa me conhece das vezes. Minha da puta dos caras. Eita, mano. Mas aí, você foi trocando com os caras até lá no centro, lá? Eu fui tocando ideia com os caras até, até a entrada do bairro, aí eu peguei e falei, então é aqui que eu moro. E não era, era bem mais pra frente ainda, mas era a entrada do bairro. Aí os caras oh, falou: desculpa qualquer coisa, ainda falou assim, cara. Crachá de não. pobre, como diria Caco Antibes, crachá de pobre, desculpa qualquer coisa. Ô, oh, falou aí, desculpa qualquer coisa, eu falei, não, imagina. É o bandido consciente. nessa aí. Ainda... Não, olha a coisa boa, você ia ser assaltado só por eles, né, cara? Você nunca viu aquele vídeo lá, que é antigão também das épocas, lá dos anos 2000? Que era a época tá que passava... Aí, né? Você tá claro, gravando, né, claro. É, né? É, é claro. Que passava aqueles vídeos. E aí teve um cara que ele fala assim, oh, qual é o seu nome? falam dele. Então, o que que o é? Ele fala? Eu sou ladrão sou ladrão, tá, mas você não quer trabalhar não? cara trabalhar não? Quer tá não. Eu sou ladrão não, mesmo. É, é. Aí ele fala assim: é, é. "Cara, eu sou ladrão, é bom para mim, é bom pro delegado, é bom pro escrivão, é bom para você que tá fazendo a reportagem. Eu tô, aí o cara gerando que empregos, tal. ele gerando Gerou empregos. <risos> aí, aí, ele vira e fala assim: "Mas você acha que o senhor, você ele fala: "Não, eu sou, mas você acha que isso é coisa do demo?" Ele fala: "Não, não, não, eu sou do Senhor Jesus Cristo." Aí ele fala, e você acha, acha que ele aprova isso aí? Aí ele fala, é, aprovar ele não aprova, mas ele passa uns panos. Aí é, eu vi é, isso aí, cara, é um alemão, é o, eu lembro é é magrelo. É o é magrelo. é o... É o É o consciente, cara. É, cara, esse aí tá fazendo bem pra sociedade, olha aí, ó. <risos> é muito cara de... Gerando pau, né, empregos, gerando, gerando empregos. Gerando emprego. Gera emprego pro escrivão, gera emprego pra todo mundo. E você nunca mais viu a menina? Ah, não, veio no dia seguinte, porque... Você não colocou né? a história triste pra ver se... Ah, ó, nossa, é pra ver se essa vergonha, ninguém... agora ah, na assim, hora, né? velho, na hora pra... Mas eu oh. não contei pra ninguém, não, velho, Ah, eu tinha contado, eu falei, mano, eu tava lá com você, o que aconteceu? Vai que ela soltava um tadinho. Vem cá, vamos lá em casa. Vem cá, vamos lá em assim, casa, então. Acorreu o risco de tomar um assalto de novo? Não, ele pegou trauma, nunca mais viu a Japinha, é, já falava, vamos, vamos lá em casa... Não, não, não, não, não, vou não, vou não, vou não. Olha, <risos> eu tô foda. É, coisa que acontece. É, cara, histórias da vida, né, cara? Não é? Isso aí, o Adriano já foi assaltado, não foi, Adriano? Eu fui assaltado, mas o meu foi um assalto nervoso, né, cara? Foi em 2004, né? Tava eu, a minha irmã e mais cinco amigos lá em Santo André.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 Eu, eu quero esse som, tira o som, falei, aí o som do... Era uma do... época de roubar, roubar de roubar som de carro, puta, velho, também é, de vários cara, é esses ladrões de, né, cara, queria tênis, queria o som do carro e dinheiro, cara. Eu falei, leva o carro, eu falei, carro. Depois, né? eu falei ele leva o carro? carro, cara, deixa uhum. a gente de boa aqui, né, cara, não, ele pegou a chave do carro e jogou longe, eu não quero o seu carro. E aí ele apontou a arma, arma na minha cabeça e atirou. Caralho!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 foi levado para o hospital e até então antes dos pais todos eles acharam que a gente estava sequestrando a Aline, a minha irmã e mais alguém e aí eu fui colocado algemado eu estava todo estrupiado ninguém olhou um o alto, documento você já tinha estava uh -huh. sem carteira você estava com a carteira cara estava com documento e ninguém olhou um documento não eu seu... não sei se levaram agora é, eu não então aí tudo bem é. porque ela fala pô ninguém olhou sua carteira para ver que você é irmão dela mesmo sobrenome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 todo estourado. O André lembra como eu fiquei, né, André? Não sei se você lembra como eu fiquei. Lembro eu você. Eu quase perdi eu esse olho aqui também, porque, cara, a porrada que ah. deu aqui no volante, o volante entortou para frente, você ter uma ideia. Ah, a Aline cortou todo o rosto dela. É, a Aline cortou... Nossa, foi... A, Aline... a minha irmã saiu um V do carro, Elcio. Ela tava um V. Um V mesmo. Os médicos falaram que ela não quer voltar a andar. É, essa... Quando minha mãe chegou no hospital, o médico falou para ela, vai lá se despedir da sua filha.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 E cara, foi foi tenso assim. Eu levei Imagina. muito tempo. A minha cara ficou toda destruída. Ah, eu fui um assaltado bom. uma vez só. Eu lembro que eu tava. Eu acho que foi Começo de 2009. Eu lembro que foi uma noite muito doida assim, porque eu tava meio puto com uma parte dos meus amigos assim. E a minha irmã, a, eu e a gente ia na balada, né? E aí ia sempre numa baladinha que a gente ia bastante, que era a Secret ali na Vila Olímpia. E é bastante lá. Eu trabalhei lá até um bom tempo. Só que esse dia, sabe, tipo, mano, tô cansado dessa galera aqui e não tô afim de ir na balada. Aí eu lembro que eu fui lá, deixei a minha irmã, ou seja, fui de Guarulhos até a Vila Olímpia. Deixei a minha irmã, deixei as amigas dela lá. E falei, ó, quando vocês acabarem aí, você me liga que eu, eu volto aí e busco vocês. E eu fiquei de sair com os brother meus de Guarulhos, né? Então a gente foi lá com os brother meus de Guarulhos. Nisso, começamos a tomar uma, assim, sabe, no... De boa, aí ele falou, mano, vamos passar no, no Extra, vamos comprar uns bagulho, vamos na casa do, do brother aqui, do, do, do Leandro, e vamos então, ficar lá. Né? Então nós ficamos lá, toma umas, comemos uns salgadinhos, aí nós somos no Extra, compramos um cerveja, compramos um vodka, compramos um salgadinho, e estávamos indo para casa dele. A casa dele era um prédio, e aí na rua do prédio dele tinha tipo, uma ruazinha, que só passa um carro e vem um carro, e à esquerda tinha um barrancão. Eu lembro que assim, você passa o prédio, aí você tem que fazer um retorninho pra pegar a. Ou fazer o um balão, né? Fazer o um retorno assim. E pegar pra você poder ficar do lado do. Certo, do AP dele e parar o carro. Eu lembro que eu tava indo, depois a minha irmã ligou. Ah, sim, cara, vem aqui me buscar, já deu o horário, vem me buscar. Aí eu falei, já, puta merda, né? Tipo, mal cheguei a começar a beber, vou ter que buscar. Aí eu falei, tá bom, né? Me dá um tempo, já já eu vou aí. Eu falei pra ela, espera um pouquinho, eu vou tomar umas aqui também, depois eu vou te buscar. Ó, foi o tempo de eu pegar, abrir o celular ela falar, ah, você vem buscar? Eu vou falar, então, espera mais um pouquinho, eu já vou. E desligar, do nada, na minha janela, apareceu um cara com uma arma, sai, sai do carro. Nossa, mano. O que aconteceu? Onde tinha esse barranco, o cara, acho que ele subiu. E o primeiro que aconteceu, foi bem na hora que eu parei. Foi tipo assim, juntou as merda, né? Então eu parei bem na hora que o cara tava subindo o bagulho. Lugar errado, na hora é errada. Lugar errado, é na hora errada. né? E assim, eu parei, e assim, tava com outro brother meu com um carro. Só que esse brother meu, ele fez a curvinha pra voltar, e eu não. Porque eu parei, porque minha irmã ligou, falei, pera, deixa eu parar o carro rapidinho. Cara, mas te juro, foi deu parar 15 segundos, assim, já tô indo, desligar. Veio o cara, o cara mandou sair do carro. Nisso eu falei, mano, cadê o carro dos meus outros amigos? Eles já estavam tipo parados na rua mesmo, um pouco mais na frente, que era, onde era o prédio do meu amigo. Nisso, os caras lá com a arma, que eu não sabia até hoje se era uma arma de brinquedo se não era, mas na dúvida, mano, você vai ficar... Aí eu falei pro cara, calma, mano, calma, eu tô saindo do carro. Aí eu dei lá a chave do carro, ele pediu carteira, pediu as coisas. Aí eu tava de lente, meu óculos tava na, no carro até, no, no, no porta-luva. Aí ele mandou todo mundo sair do carro. Nisso um amigo meu, ele começou a pedir a coisa do meu amigo Meu amigo tipo, meio que tentou esconder, enganar Ele deu com coronado do revólver na barriga do meu amigo Daquela porrada Aí ele foi lá, dá o carro, dá o carro Pegou o carro e vazou Diz que ele vazou, meus outros amigos lá atrás Veio, mano, o que aconteceu? Eu falei, caralho, vocês não estavam vendo? Ah, a gente achou que era algum conhecido, alguma coisa isso Um conhecido mandando sair do carro Vocês são muito Zé mesmo, né? Aí, mano, eu lembro que eu comecei a ficar mal mal, porque, porra, roubou o carro, aí eu no carro tava. Aí levaram o celular, levaram carteira, levaram o meu óculos, levaram uma porrada de coisa. O óculos? É, porque meu, eu tava de lente. Meu ah, óculos tá. com o meu porta-luva. Ah, tá. Aí eu lembro que meus brother. Não tava tão longe assim de casa, Guarulhos mesmo, né? Adrão VIP, né, mano? Levaram, é, aí levaram eu pra, pra casa lá, eu fiquei mal mal, né? Porque, porra, mano. Cara, é foi horrível coisa, Foi coisa de 15 segundos, sabe? Não, nossa, tipo, sabe quando você fala, igual o, o lugar errado na hora é errada? E aí levaram é horrível, meu óculos, né, levaram meu óculos, levaram meu celular, levaram meus documentos. Tinha nota de 1 e 2 dólares na minha carteira, que eu fazia, tipo, uma coleção de dólar. Sempre deixava na carteira 2 dólares, é mó raro achar. Tipo, levaram, hum, aí eu tive nossa, que trocar de do celular. é difícil, hein? Trocar de celular, eu tive que trocar todos os meus, tive que não poupar tempo, refazer todos os documentos. Meu óculos, eu tive que depois no oftalmo fazer receita, comprar outro óculos porque eu tava sem óculos. Cara, uma merda. E assim, coisa de tipo, de 15 segundos, uma coisa sabe? boa. Aí que eu descobri que os caras, eles estavam pegando o carro pra fazer assalto, né? E aí o que aconteceu? Eles ah, pegaram o carro pra fazer assalto. Então eu tava bem na hora que eles tinham acabado de deixar um carro, subir aquele barranco, deram de cara que o meu carro pegaram. Então eles não estavam procurando... Foi meramente, assim, o um acaso. O primeiro carro que eles Incidência. vissem, eles iam pegar... Eles vão atrás de coisa fácil, né? Você tava é, distraído. Exato. Aí, e aí, eles levaram o carro e parece que eles usaram o carro pra assaltar. Tanto que no dia seguinte, ligaram pro meu pai porque acharam o carro meio que no meio de uma favela ali de Guarulhos. Acharam? Acharam, no dia seguinte. Porque eles não queriam pegar o carro pra vender ah, ou pra desmontar. Era, um era só para pra eles pegarem pra assaltar. Aí, não é uma favela, era um, um bairro mais pobre ali de Guarulhos. E aí, meu pai... Foi lá, né? Tem que esperar a polícia chegar. chegou lá, era o carro. Mano, aí o carro tava assim, tipo, os vidros todo quebrado e o painel do carro todo destruído. Aí você vai ver, tinha uns tijolos dentro do carro. Acho que eles tentaram assaltar alguma coisa, sei lá. Atacaram os tijolos e acertaram o carro. E Eita. acertaram o painel do carro ali, o cockpit zoou Nossa. tudo. E assim, mano. vidro você resolve. Só então, cockpit todo cagado ficou do carro. E assim, o seguro não cobra essas coisas, o seguro cobre o vidro. E aí, mano. Deu um monte de bosta. Aí eu consegui. A gente pegou o carro, depois levou. Aí tive que ficar o dia inteiro na delegacia, né? Legacia, BO. E eu louco pra não achar o carro. Falei, ah, mantém seguro. Que suma com essa merda. Não, porque achar, pior achar que o ele carro... zoado é pior. Aí você acha o carro zoado. É pior do que... Esse não achar. É nem achou. Que é quem enche o saco na cara. Exatamente. Tá não achar, a chave, né? que nem é já. E assinou, eu lembro que na época... Foi na época tá dos, dos Nardoni. E aí, a ah, delegacia bem. mais próxima onde tava o carro, era próximo do apartamento, não sei de quem, do Nardone, acho que era dele ali, ou de alguém dos Nardone, era perto ali, e aí tava uma muvuca no dia, que foi bem na semana que deu o caso do Nardone. E e que até, que o, até o BO, demorou uma cara pra fazer o BO. Demorou pra caralho, porque tava com esse caso do Nardone aí. Mano, só merda aquele dia. Outra tragédia, né, Pelo menos. Ah, ser assaltado é muito tá ruim. falando né? de dos de, de, de... bandidos se a gente bota comigo, tá lembrando de outros aqui. Bandido, é o André é o cara que os assaltantes é, é gente Fitbok. É depois eu, co, depois eu contar engraçado. vou contar os é assaltos engraçados. Vou contar os assaltos engraçados. Acho que eu tinha um. É, não, mas eu, acho que eu tinha Uns, sei lá, uns 12, 13 anos, hum. cara, você ter ideia. Fazer. Hum. Na hum. época a gente fazia curso de computação. SOS curso, de curso de Computadores! De computação. É, era ah. tipo isso. Fazia o, o Adriano sabe, eu fiz curso de MS-DOS, de Clipper, programação. Yeah, e, e, no, e no final virou engenheiro. É, engenheiro químico. químico. Puta que pariu. Mas que bom, podia ser pior, podia ser programador, né? Podia, podia ser programador. A Você seu fodeu. <risos>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 não terminou assim. Aí eu tava saindo lá do, do, do, desse curso, cara. A gente levava a caixinha de disquete, aquele disquete de 3,5, 5, cinco, acho que era 5, um ainda. 5, 5, 1, quarto, um quarto que, eu, que eu levava. Ah, na minha né? época era o 3,5. Ah, é, o Novinho, lá vem as histórias do novinho, é. vamos lá. Eu não sei os grandão. Aí, de... aí, beleza, tô saindo lá com a caixinha de disquete, a postilinha. Aí o cara pega e cola em mim assim. Oh, isso o quê? Ah, é. hein? Perdeu, perdeu. É se eu é, não, nem nem falo pra perder, sei lá o que ele falou, cara. E era tipo assim, um moleque, mas não dá. Well, você não tem noção como o André era nessa época, um cabelo mullet assim, e um óculosão é. fundo de garrafa. É, essa época era os manos. Cara, né? ele era muito. Eu imagino ele ali, o cara abordando ele ali, o oh, que que foi? <risos> é, mas eu tinha pensado. Não, e ele era mais um do tamanho. Eu falei, não, sai fora, eu vou dar uma bica, né? Ah, tomar no cu, né? E aí a hora que eu pensei em fazer isso, eu olhei assim na esquina, tinha um adulto. E o cara olhando assim, aí. Sabe que você percebe? Ah, os caras estão juntos tal. É o cafetão aí, dele. É, deve ser tipo isso. O moleque tava em teste. É, vai não, lá. Vai lá. Vamos a salta ali que eu tô de olho. Vai lá. É, Exatamente. Tava em treinamento, né? É, em treinamento. Menor treinamento. Menor, menor, aprendido. menor aprendido. <risos> Pô, aprendiz. Melhor aprendiz. Boa. Boa, melhor aprendiz do crime. Do crime. E aí eu peguei, dei a grana pra ele. Aí eu acho que. Mano, por ele ser moleque também, eu acho que bateu um arrependimento nele, ele falou assim, mas onde que você mora? E isso foi, esse outro que eu contei foi bem depois, né? Já, mais é. velho esse. E os caras acho que têm mania de perguntar onde que eu moro, porque depois o, do relógio perguntou vai, também. Vai, ah, você conhece? Ah, então, pô, você é filha de tal, é. não, não sabe o que, que é? Eles fazem analíticos depois, eles é. colocam isso e ficam Assaltei o analítico. cara da região tal, aí, caralho, assaltou o cara da região tal. Quem assaltou da região tal? É, viu? é isso aí. Foi na analítica. Aí eu falei, não, mora ali. O é... curso era no centro da cidade, eu morava em Brascuba, ali, em Jundia... é, quase em Jundiapeba. né? Aí ele falou, pô, mas. Você é... vai como? Aí eu falei, cara, eu vou Ladrão né? consciente. Mogi, é, ladrão. Mogi é o lugar aí... com mais ladrão consciente que eu já vi na minha vida. Não, é... E aí sabe o que ele fez, cara? Ele me deu o dinheiro do ônibus. Puta, cara, cara esse, esse é gente foi. boa, hein? Caralho, você é gente boa, mano. Esse é gente boa. Você não deu um abraço nele, não? não quase deu, nossa, você é gentil. E, assim, é um negócio de ladrão boa. Ele podia ter levado a caixinha de disquete, né? Que, na época, devia valer mais do que o que ele... Mas ele ia fazer o okay quê com aquilo, né? Saber nem o que que era. Porque ele era o um menor aprendiz. Ali, Qualquer trocar. tá era o menor aprendiz. É Aí, ensagiar, ele deu cara. a grana do busão. Aí, é, eu peguei o busão e voltei cheguei em casa. e Falei pro mesmo, hein?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 Cara, eu desci aquelas escadas que deu flash, cara Eu nem peguei ônibus pra voltar Voltei a pé pra Mauá, cara Vai ah, correndo, ah, cara cheguei, ah, Eu cheguei, ah, né? Que... Eu cheguei assim Neide, você nunca mais me manda cobrar ninguém, cara Você tá louco, homem só com a faca lá de dentro, Neide Aí nunca mais vou fazer cobrança <risos> Paga alguém pra fazer isso aí, pelo é. amor de Deus, cara Foi... Deixa eu contar uma... uma história boa aqui também Foi o dia que eu não dormi Opa, Opa. Vamos lá. Muito fácil isso, não, né? Não, não, você... mas esse dia, é. esse dia, eu não, se eu tô falando que eu não dormi, eu não dormi. Foi ontem, então. Você, ó, eu... não, só pra vocês verem, geralmente eu durmo 3, 4 da manhã, acordo às 8, 9, na boa. Ontem, por exemplo... E que canto, hein? Foi dormir 8 horas, foi dormir 4 da manhã, o Adriano me viu hoje lá na dele, 9. Então, de boa. Esse dia, foi um dia que a minha esposa falou assim, pô, quero ir muito nessa balada. Eu falei, ah, não, não tô muito afim de nessa balada, mano.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 assim, já tava com meus brother aqui em casa, tomando uma. toma uma, toma outra aí, né? Você começa a ficar é, mais só visão. E dá aquele soninho gostoso. Eu falei, ah, quer saber? Sabadão, soninho gostoso, né? Deu bateu o soninho, nós dorme, né? Vou dormir. Aí eu fui lá e falei, ah, vou, vou deitar. Então, deitei na cama. Isso meia-noite. Aí, me lembro que quando eu deitei, deu uma da manhã,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 Ela foi lá e me deixou o celular em casa e voltou para a balada. Ah. Aí, do nada, umas duas da manhã, tentando dormir de novo, começa. Falei, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> que porra é essa? O celular da minha esposa tocando, eu... Alô? Alô, Ana Carolina? Eu falei, não. é o Na época, acho que eu nem lembro se eu era noivo ou namorado ainda. O Elcio e tal. Ah, então, mas cadê a Ana Carolina? Eu não sei, ela deixou o celular em casa voltou pra balada. A balada aqui do quarteirão do lado. Não tem como dar a merda, né? Qualquer coisa ela atravessa um quarteirão. Ai, não, porque aconteceu um problema aqui, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Falei, ah, mano, foda-se, sabe? E voltei a dormir. Nisso, aí minha esposa chegou. Lá mais ou menos por umas três da manhã, né? E, meu, chegou minha esposa lá na boa. Só que nisso... Vamos é, fomos deitar. Deu uma meia hora. É, o pessoal que tava em casa, eles já estavam, tipo, autorizados pra subir, né, os meus amigos. De repente, me toca a campainha. Ah, não, desculpa, toco o interfone. Não tava autorizado pra subir, não. Toco o interfone. Aí eu atendi o interfone. É, O Lucas Vizeu, que é amigo da minha esposa, nosso padrinho, um dos padrinhos de casamento, tá aqui embaixo. Eu falei, amor, Vizeu tá embaixo.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 As meninas se mataram, lá, tava com a camisa toda ensanguentada, um gorfando no meu banheiro, o outro com medo da minha esposa da bronca. É, é, é só. Esse dia do acidente que eu falei que eu tinha uma história pra, pra contar, um dos rapazes lá não se machucou muito, né? E aí, a mãe dele... Então, ele ficou meio que por último ali, né? Como não tinha se machucado muito, o pessoal foi dar atenção mais pra mim e pra minha irmã ali, né? E pro rapaz... Ah, não contei. O rapaz que apanhou lá, ele ficou cinco dias na UTI, cara. Caralho, velho. É, ele ficou... A coisa perdeu muito sangue, enfim. Imagina. né Ele... A gente só não morreu porque não era a hora, cara. Porque, meu, <risos> aconteceu as coisas... Mas, enfim, um dos rapazes lá não foi... Ele... A mãe dele chegou depois, tal, lá, né? E aí o médico chamou ele para fazer um exame, nessa Essa história é boa, cara. E... e aí o médico sentou, começou a conversar, perguntou do acidente. A mãe dele conta isso pra gente, tá? Eu sei porque a mãe dele conta. E aí o médico falou, ah, então tudo bem, ó. Fica em pé ali, que eu vou te examinar. E aí e o médico pé? levantou. Olha só, o médico levantou. <risos> pegou a luva assim, né? Pegou sabia. a luva. Sabia. É, pegou a luva... E aí, começou, fez assim, pegou um creme e começou a passar o creme assim. Aí ele olhou para a mãe dele e fez assim, né? A mãe dele falou assim: não sei, né? O cara vai fazer, né? Não sei. E aí, ah, tá bom, é, não sei. Mas, ó, cara, ele é um cara, né, cara, que é um cara muito ligeiro, né? Ele foi e abriu a, a calça e, e abaixou. E abaixou, ficou ali <risos> rendido. Aí quando o médico virou pra ele, não, tomou que que é um susto. O que é isso aí, rapaz? Você abaixou as calças. O senhor não vai me examinar? Eu vou olhar sua boca pra ver se tem algum dente quebrado, cara. Levanta essas calças aí. Excelente, velho. Ai, cara, é muito bom, cara. Não, não. É. Isso, eu vou... contar uma... Contar uma outra aqui, mano. é já era é revoltado, né? Já tava conformado. Eu tava conformado. Que bom, cara, conformado. É, cara. Mas é, tem, nessa zona tem que se conformar, mano. É, o o saúde é o que interessa. O cara tava né? O cara tava é, nem pensando ali o que tava acontecendo, né, cara? lá, vai que o cara vai examinar alguma coisa interna lá pra ver se não rompeu nenhum órgão, né? Não sei. Às vezes época... é necessário. E nessa época que eu era o boy, tem um caso interessante, cara, que o boy é muito bom, cara. Você anda a cidade toda, conhece todo mundo, conhece todos os caras do banco, os caixas, você faz amizade com Deus e o mundo, né, cara? <risos> e... Na época eu ia muito no se alguém lembra aí do Bamerindos? Então, eu ia muito no Bamerindus. Poupança Bamerindos. E... É, cara, poupança Bamerindos, isso mesmo. dos dos. É... E aí, cara, um dia eu tava indo lá na, na avenida, chama Rio Branco, cara, tava voltando, acho que de algum... não sei o que, que eu fui fazer, se eu fui levar a que eu, eu levava muito cheque, né, de pagamento pro dono, da, não tinha depósito na conta, você fazia cheque e levava pro dono dos imóveis, né, então era a imobiliária tava muito assim. E acho que eu tava voltando um desses que eu fui pagar alguém, cara, e aí eu tava ali na Rio Branco e comecei a escutar uma gritaria, velho, uma, uma gritaria, cara. Mas, e eu não consegui identificar de onde que era. E eu, aí que sabe quando você começa, parece caça, né? Sabe quando você começa a andar devagar assim, e começa a procurar o que tá acontecendo, cara? E eu eu lembro que eu fiquei assim, meio apreensivo, e todo mundo dos, dos comércios começou a sair para fora, porque tava muito grande as gritarias, assim, era de homem, mulher. Aí, cara, nisso, eu escutei o som vindo aqui, na minha diagonal aqui na frente, e eu vi um pessoal descendo também uma escada nisso, e a, a, os cara, aí eu, nesse cara desceu a escada, eu vi uma arma na mão do cara, na, naquilo já me deu um puta, cara, uma arma, né, cara, moleque, pequeno, assim, eu era, tipo, que eu falei, 15, 14 anos, e nisso o cara saiu para fora, eu lembro, ele olhou para mim, assim, com a cara, cara esperado o outro desceu, bateu nele, aí ele levantou a arma e deu um tiro, meu amigo, eu sei que eu tava, assim, do lado de um poste, eu era gordinho, assim, né, cara? Eu, eu me enfei atrás desse poste, hum. caí no chão. <risos> e parecia soldadinho assim na rua, sabe? É. Cara? E aquela gritaria. E o povo do comércio entrando naquela. Mano, virou um pandemônio aquela vida. Eles entraram no carro e foram embora. Cara, mas essa cena assim, é uma coisa muito louca. Porque é a primeira vez que eu vi uma arma perto, assim, sabe, cara? Só vi em filme assim. E o cara deu um tiro ainda pra cima, era um 38. O cara deu um tiro pra cima, meu amigo. Nossa senhora, cara. Virei atração na escola, né? Porque eu contava essa história muito, <risos> muito, bom. <risos> muito bom, cara, essa época. Quer dizer, bom na época dos assaltos, né? Mas é engraçado, a gente lembra assim, mas é, é engraçado, né, cara. Oh, nossa, então, oh, então... como é que você foi parar na balada? Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar, você nunca pergunto Como você foi então, parar assim... de trabalhar ah, na vamos lá, balada? Vamos lá, vamos lá. É porque muito sua cara assim, sei lá você não é sei muito lá, minha mano. cara, velho é, cara, não, você é todo nerdão que, que que é, assim o que que, é, que que tem a ver o cu com as calças? o que que, que que não é o minha cara? cara, você é todo nerdão assim, né, difícil o cara assom, música não, eletrônica, música pô eu também é. curto pra caralho música eletrônica mas... É... É porque eu trabalho com TI te... não posso na balada, caralho isso é coisa da sua não, época é aí, cara, não, esse nerdão não, não é preconceito, Só não, preconceituosinho, é preconceito. De merda. não, eu adoro eletrônico, cara nossa, você não fala isso não então, vamos, vamos contar a história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 E aí, cara, tudo que era promoção era mais pra esses meios aí, né? Então você botava... É, isso que eu tô perguntando. Coisas no botado, Facebook. O hoje tá e a... muito nas redes sociais, não, né? Mas continua, não, mas continua. A galera fica o dia inteiro... Orgânico, hein? A galera fica o dia inteiro conversando com a galera no Facebook, mandando mensagem. Ô, oh, vai ter festa, você não quer vir pra cá? E tal, mas, é. mano...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 É, é, é que assim, eu, eu fico, lógico, tá, tá, tá, tá errado, né, não pode ter mesmo, porque não precisa nem falar, né, conta do mesmo, mas ao mesmo tempo esses cara também vai ver do que, né? Isso que então, eu cara, assim pra é, ele. pô, é, quanto é, tempo é. já que tá fechado? Os caras vão. Imagina, imagina um aí, o El fora, o Elcio, né? você sabe falar mais do que a gente. Vou te tipo, fazer uma pergunta, acho que você tem a resposta. Imagina você um ano e meio parado, né? Você eu falo você, você deve ter conhecido os donos lá, o lugar, né? Um ano e meio, a balada Não, parada, fudeu. sem nada. Cara, Pode. Assim, já os, o dono, os donos. Os caras estão cagando dinheiro. Donos de balada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 Chegou uma época conhecer é todo mundo. Quando a balada é de boa, assim, né, você deve saber também, eu não sei se o André era muito de balada, eu acho que não, né, mas enfim. É... médio, né? O André é só grande. gosta de assalto. É, o André <risos> gosta de ser... Fazer amizades, portanto, fazer, fazer amizades com assaltante, o André. Mas balada faz bem, cara, é gostoso, é de boa, quando você leva na boa, né, que tem gente que extrapola, perde, uhum. né, é, aí é foda, né? Mas quando você leva de boa, que nem... Eu não bebia, né, então eu sempre...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 Só a mesma coisa, só a mesma coisa, eu já não. Mas assim. É que, assim eu acho que eu não é bebi, Se é nunca né? foi usar droga, eu acho que o Psai Trans me deixava meio em transe. Assim, quando você escuta aquela música pra viajar é que é a mesmo. É aquela é música pra viajar, exato. É, é viajo pra viajar mesmo. Então eu consegui entrar na, na apelação com a música ali, né? Mas é, você não joga na que usava um doce. Esse daí vira é, novo então. mesmo. Né? Não, cara, um dia uma você vez. Vi as galera balada, nessas agora... baladas tomando doce, você vê a galera que parece que tem outro mundo, né? Você vê balada, cara, mas, mas muito louco, né, cara? E assim, acho que meu preconceito também, né? Que foi, foi diminuindo bastante, porque assim, você vai muito então, uma balada LGPD. LGBT, é, LGBT. É eu falando do é trampo É, eu falando de trampo aqui. É, e, e a gente. É muito normal, não tem banheiro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 E assim, cara, isso aí tem que ir abaixo mesmo, sabe, cara, a gente me fez muito bem, né, muito bem é, frequentar esses lugares, eu gosto pra caramba, né. Hoje não dá mais, por causa, né, tem outras responsabilidades, mas eu tenho saudade, às Duas. vezes, sabe. Duas responsabilidades. Só, só fica acordado, mas não é por causa da balada, né. Não, só ah, fica até de madrugada, mas não é por causa mas, da, ó, da mano, balada. eu fechava a balada, cara, dava seis da manhã, tiazinha começava a limpar a balada e aí me conhecia, ô, Elcio. Acabou, né? Às seis da manhã. Eu falei, ah, já acabou, mano. Pegou. Até... até o final mesmo? Eu fechava, eu, fe... eu e o meu amigo Roger, mano, a gente fechava a balada até eu começar, tipo, a acender a luz e falar, puta, agora acabou, né? Acendeu a luz, acabou. E tudo bem, porque a tiazinha assim, da limpeza conhecia, eu, o DJ me conhecia, os gerentes me conheciam, aí geralmente cinco, seis da manhã, quando fechava, ia na padoca Nossa ali do lado cê, da balada. Falou. aí, eu lembrei, e uma ótima balada muito famosa chamada Coqueluche. Coqueluche. O pessoal do ABC eu aí vai lembrar. Se alguém, você lembra? Lembra? Lembra, lembra. Ele, ele chegou aí lá, né? A ah, matiné. <risos> nossa. Matinê, velho, matinê, cara. Opa. E cara, eu e sempre no... Durante, cara, aquelas épocas de passinho, sabe O pessoal tocava as músicas de todo mundo, Eu nunca fui bom no negócio de passinho, odiava E o legal da, da Coqueluche era o seguinte Tinha o, a, o salão principal Que tocava as músicas variadas E tinha, cara, o Inferninho Que era lá no fundo, bem pequeno E <risos> tocava a gótico, sabe, música gótica Música gótica e, É, cara, eu ficava enfiado lá com os góticos Porque eu tinha uns amigos góticos na época tá? andava com Tava tais. na moda É, na moda Cara, era muito. Cara, eu tenho uma cena que nunca sai da minha cabeça, essa me marcou pra caralho. Eu tava lá no é o Precursor do Emo, não é? É, é. Isso Nossa, é se você é. falar isso pra um gótico, ele vai te matar, velho. Vai mesmo. Ah. Vai mesmo. Se tiver assim, algum gótico aí ouvindo, tá? deixa e? nos comentários aí. É, comentários maldosos <risos> vai vir, viu? É, o, a filosofia você do, gótico, aí, do Emo. Pra você aí que é, que é o gótico, como o André disse, pra você que é predecessor do Emo manda uma mensagem para o André, explica para ele, vai, <risos> e cara, eu entrei nesse inferninho, eu entrava lá, eu ia correndo para inferno. Adorava, cara, né, cara, tocava, tocava muita música legal lá, né, e aí, cara, é... tinha um, eu tocando aqui, Sister of Mercy, você lembra dessa banda, não sei se você lembra, André, André deve lembrar, o Elson, não sei, muito bom, talvez eu conheça mais de nome, não, e aí, cara, tinha um cara, encostado na parede assim dançando com a sombra e ele tava enrolado cheio de papel higiênico e ele ficava assim dançando cara e aqui eu olhei aquilo eu falei mano que porra que eu tô fazendo Que lugar é esse mano olha o tipo de gente que o cara, tá, e, cara ele é equilibrizando sabe ali lá enrolado nos papel dele lá dançando na parede e tal mas o legal da coqueluche era o final, porque o salão principal, quando dava acho que, acho que 20 minutos, meia hora pra acabar, aí só tocava metálica, nirvana, puta, mano, aí só ficava os bate-cabeça, sabe? Aí era da hora, cara, aí era bom demais. Saudade da coqueluche, viu? Ah, o pessoal lembro. da ABC aí que acho que vai lembrar, viu? Você lembra de lá mesmo, André? Você, eu não lembro, você chegou a ir lá comigo. Não, eu lembro, é, a gente às vezes ia, mas era no carnaval. Quando a gente ia pro carnaval Não, aí isso, em Pauada, isso, e a gente dava uma chegada lá. você me lembra uma coisa, né? Uhum. São Paulo e interior, geralmente, mantém uma puta de uma diferença de dinheiro, de comprar as coisas, de custo. Eu lembro que em Guararema, tinha uma baladinha ali. A única balada da, da cidade inteira de Guararema, era o Cais, Cais do Pira, uma coisa assim chamava. E aí eu ia lá com o Roger, que é meu brother, né? Quando a gente ia pro sítio, a gente sempre ia dar uma baladinha. Cara, acho que era coisa assim, de 100 reais um combo de vodka com energético, sendo que aqui em São Paulo é 300, 400, né? Eu lembro que uma vez eu fui para Araraquara com o um Brother meu aí, Flavinho, né? E eu lembro até hoje que eu falei: "Não, vou sacar uma grana, vou deixar a grana aqui e vou na balada, mano, e essa balada, pô, nunca fui para Araraquara, ele chamou os amigos dele, vai estar tá todo mundo na balada lá, fazer uma presença hein? vamos comprar uma garrafa de vodka com um combo, né? Isso aqui 300 conto". E aí eu virei, Flavinho, Cheguei na balada, Flavinho, Flavinho, é hoje, mano, Ele, hoje, hoje o que, né? Aquele jeito interior, né? Ah, o que, que é hoje o que, né? Falei, Flavinho, tô com 300 conto aqui e hoje nós vamos fechar uma garrafa de bosta, nós vamos tomar. Caralho. Ele fez assim, ó, mano, você não tá entendendo, 300 conto, você não tá entendendo. Eu falei, fodeu, né? É muito... E a balada. Achou que era mais cara. Não, e a balada e era, era bonita. Reais. E a balada era bonita, né? Tipo, a puta falou que. Fechou legal. a balada, virou o dono do camarote. Não, balada <risos> É legal, é. Tipo isso. Aí eu cheguei lá. Ô moço, tudo bom? Quanto que é o combo de voz é, com o energético e tal? Aí ele falou: Isso é? 100 reais, eu. Com 300 no bolso. Aí eu virei pro cara e falei: caramba. Então me dá dois. É não, três não. Guardar a grana. Então me dá dois. Velho. É, e foi eu pra aparecia... tomar um, né? Ganhou outro. Mas eu parecia o rei do camarote, cara. Tipo, eu sentei na, na, na base assim, caramba, com as duas garrafas como velho. E no interior, por isso que eu falo, interior pra beber é bom pra caramba. Que é o bar, barato. É, né? é, mais barato, né, cara? mais barato. Em São Paulo, é mais... puta merda. Véio. Um barzinho que eu gosto de ir em São a Paulo, diante. aqui, um pub. É um Blue Pub, eu adoro. O lugar é legal, Você a chama? banda é boa. Blue Pub. A Blue pub. É, é muito legal. É um dos pubs preferidos aqui de São Paulo. O lugar é muito legal. Só que assim, lotado sempre, né? Mas assim, o lugar é muito legal. A banda que vai lá, geralmente as bandas de rock, eu acho são que eu muito fui lá legais. Um país, cara. É, que tem um... Se foi, depois você tava reformado, tinha um... Você ia pra um lugar, descia, tinha um palco. Parece uma casa velha. E aí, é, na direita cara. você desce e tem um espaço aberto com um palco. Eu acho que eu fui é, sim, então, cara. Lá é muito, é muito bom. legal, cara. Eu adoro lá, eu vou direto tem com Tem uma balada esposa. na frente dele, não tem na esquina? Não. Uma outra balada, não tem? Enfim, Não. eu acho que eu já Tudo fui bem. nesse lugar aí Mas né? é de esquina mesmo, na, Rio, na Alameda é. Rio, ne na Rio Negro com a Campinas Uma coisa assim Mas assim, cara, só, é muito legal lá Só que assim, uma cerveja mais barata lá que você vai tomar é tipo 15 conto Dando um exemplo, né? Então é caro, então assim, beber em São Paulo, cara, é caro Tem que achar lugares que você saiba que você tá pagando pelo menos pela qualidade Porque assim, é meio que mesmo padrão Então é difícil em São Paulo você achar um bar Sei lá, você quer tomar um drink em São Paulo? 30 conto. Então, procura um lugar que é 30 conto, mas é 30 conto que vale, que a qualidade do bebê é, é boa. Eu achei um barzinho aqui, perto de casa aqui, muito bom. chama Sorocos. Cara, eles fazem o esquema do bar lá, do, do pubzinho, não sei se é um barzinho, um pubzinho, como pode ser. É, drinks e petiscos. Então, assim, coxinha, mini hambúrguer, hambúrguer, é, da gente tapioca e drinks. Cara, os, os caras fazem uns drinks que eles inventaram. Então, assim, drink com cachaça, por exemplo, drink com um monte de coisa, é uma delícia. Assim, é 30 conto um drink? É. Só que é um drink super bem feito, com bebida de qualidade, sabe? Não é 30 conto vodka Smirnoffico Energético, sabe? É, então assim, é outro um nível, em São né? Paulo é foda. Tem é um lugar também muito bom, que espero que não tenha fechado, porque eu queria muito voltar lá, que eu só fui uma vez, lá na Vila Madalena. Acho que nas Picoelta mesmo. Que é a rua ali. Tem um bar que chama, eu não lembro o nome do bar agora, porque eu fui uma vez só, mas eu acho que chama, é, como é que é o nome do bar lá? Ah, perdão, como é que é o nome da bebida? Mules, né, de Moscow Mule, que é uma bebida mó bo boa. É um bar que ele só tem Moscow Mule. Assim, eles inventaram uns 40 tipos de Moscow Mule. Então assim, Moscow Mule é aquela bebida tradicional que é limão, é, suco de limão no caso, né, com vodka. É ginger ale, né, que é aquela cerveja de gengibre, no caso não é cerveja, é refrigerante de gengibre, no caso, né. Deve é ser gostoso, hein, Eu É gosto de uma gengibre. delícia, é uma delícia, e uma espuma de gengibre em cima, então nem parece que é forte, nem parece que é alcoólico. Isso dá pra comprar aqui ou se é ser importado, não? Dá, dá, é que essa espuma dá. de gengibre, ou você faz, e fa... é o que eles fazem lá, mas tem uns ah, caras que tá. vendem, tem uns caras que vendem já essa espuma de gengibre, então, assim, é uma dose de limão, né, com uma dose de vodka, completa com refrigerante de gengibre, ou o pessoal é bom, faz, né? Faz o xarope de gengibre, mistura coca com gás e faz o próprio refrigerante de gengibre. E no final põe uma espuma. Esse bar é só pra fazer essa variação desse drink. Então eu tomei uma, que era um Moscow Mule com espuma de Campari, porque eu gosto de Campari. Apesar de o pessoal é amargo, que é o caceta, mas eu gosto. E aí o cara faz um, ele faz a espuma, aquele negócio que você chacoalha aí. Você tem pressão? Mano, que delícia. Então, assim, se esse bar não fechou, eu ainda preciso voltar lá. Porque, cara, tem todo tipo de Moscou Mule que você achar lá no bar. E, assim, é, é, legal, hein, é 35 conto? É. Mas, assim, é um puta de um bagulho bem feito, com qualidade. Mas, é o que eu falei. São Paulo... Qualquer coisa em São Paulo é, é mais caro, né? Não tem como é, comparar. Cara. Mas é... Eu de, de, de valor. Eu tava lembrando aqui final de semana eu tava lá em Poços. Poços de Caldas, né? Minas... E aí, cachaça, nos, minha, minha, minha. Minha. e aí no sábado a gente falou, pô, vamos almoçar é, algum lugar, e a gente foi em Andradas, uma cidade do lado ali, em Pós de Caldas. E aquele restaurante, telão Mineiro mesmo, assim, fogão, fogão a lenha né, é? Aquela comida mineira. Aquele porcão lá? Mais, porco aberto lá? Porcão, tinha, tinha também. É, lamento. E,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 Puta, eu bot... já tomei isso aí. Ele botava na botava sua boca, fogo. Botava fogo. Esse mesmo. Eu tomei eu falei, isso aí mano, lá no Chaplin, na Avenida do Estado. Conhece? Mano. Foi... Chaplin Estado. na Avenida do Estado. É, perto Muito do famoso. Então. Acho que Chaplin. eu nunca vi. Mas assim, é, é esse show, tá, mesmo. Mas... Assim, eu vi aquilo e falei, nossa, que da hora, mano. É assim. É o Matador chama essa bebida aí, lembrei. É o Matador. Eu não sei como, eu não sei como eles chamavam. Era, é época. o Matador. E os nomes são diferentes pras barracas. É, né? claro. É, é, mas claro. assim...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 Pra cá, do, vai desligando, sabe? né? Do Você nada vai Do nada Por quê? Eu acho que eu tomei, assim, uhum. e bateu No que bateu, eu comecei a desligar Eu só aprendi pro meu brother e assim Banheiro Banheiro Aí o meu amigo, o Banheiro Banheiro E não que eu tava mal, de bêbado Mas bateu na hora E aí meu estômago, filhão Eu só lembro que o meu amigo pegou aqui, ó Tipo, me segurou, me segurou assim, né? Me levou pro banheiro Nossa, eu deixei o... Toda, toda a balada que eu tinha, todo o almoço, a janta, tudo no banheiro lá, velho. Nossa senhora, e que mano, maravilha, mano. E, mal. Aí eu fui lá voltar aí pro bar, né? Falei, é, o não Adriano... Não é matador, né? O Adriano, que porra é essa aí, mano? Ele, mano, você passou mal? Eu vi seus amigos te levando pro banheiro. Eu falei, porra, Adriano. Eu pensei que era de boa essa bebida aí, põe em fogo. Ele, mano, você é louco. Você sabe o que, que tem aqui? Aí ele me mostrou. Era, tipo assim, só coisa inflamável mesmo. Era vodka...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 Você fica com aquele negócio na cabeça, e quando você sente o gosto, trava, cara. Absinto é uma coisa que eu nunca mais consegui beber. A gente foi passar o um ano novo aqui em Santa Isabel. Caralho, que crossado. Aí vamos passar o um ano novo lá, alugamos a chácara, né? Aí foi eu, minha mãe, foi meu pai e tal. Aí foi a, a Heloísa, a irmã da Camila, e todo mundo lá na família, né? E o, o Alex, que hoje tá morando nos Estados Unidos, né, o Alex Luísa, o Alex levou uma garrafa de absinto. E ele, uhum. ele é meu amigão do meu pai, assim, né? E ele esse Pedrão aqui, ó, pra nós aqui, ó, garrafa nós de aqui, absinto. Vamos é tomar nós, mano. Pedrão, cheguei vamos lá, pá. Botando meu pai, pá, virou E André, se... chega. Eu falei, nem, eu nem pau, escutei, Esse mano. negócio tá aqui, o cara nem chega perto disso aí. E meu pai lá o absinto né? cara, ele vomitou o lugar onde eles iam dormir dormia dormir, minha mãe minha irmã, todo mundo ia dormir lá, ele vomitou, cara e ele editou tudo, cara com o bolo. Nossa, dele nunca mais vai julgar. tomar absinto e é legal que bate o gosto, cara Assim, o cheiro, só de lembrar o cheiro Você só o Eu tô sentindo gosto aqui então, mas só de. Não sei se você já comeu alguma coisa aqui. Quando, quando você encontrar com ele, você fala, Danete, eu não tomar uma absinto Vamos, não vou zoar ele. Um dia eu conheci, eu vou zoar. Assim, o André... Ô, Adriano, você nunca comeu alguma coisa, sei lá, que deu intoxicação alimentar ou que você passou mal e voltou? Já, cadê? Depois você lembra dessa merda. É, você não, você não, não, não lembra? Aí demora igual, tem aquele que a gente falou que é o Dan Top, né? O... Não é a Teta de Negra, a Teta de Negra é feio falar. É o. Marshmallow ou coberto de chocolate? Eu adoro. Marshmallow com chocolate. Teve um dia que eu fui numa. Cara, eu numa não contei essa história pra vocês aquele dia. Deixa eu contar rapidinho. Conta, aí, conta aí, conta aí. Ah, quando eu trabalhava lá na seguradora, né? Só que ela tinha outro nome, tá? Antes ela compra outra seguradora. E aí, cara, lá na Paulista. E esse cara trabalhava no financeiro. E ele chegou assim, cara. É. Esse final de semana eu fui sair com a minha namorada e eu fui lá na. Aquela marca Chocolate Mo, cara lá. Como é Copenhague. que chama? Lá? Copenhague. É. é. Fui lá na Copenhague, aí a atendente foi meio estúpido comigo. Mas o que aconteceu, cara? Não! Eu fui lá e pedi. Uma teta de nega, ela não ah. sabia que era isso. É, lá é, como é que é o nome do que eles dão É, ah, é, é, é Dantop, não é? Não, não, é não, Dan, não, não, não é outro nome, lá é... é esqueci, Dan Top. Inhabenta. Não, Inhabenta, isso e mesmo. Ó, a Inhabenta, assim, eu sei que é caro, mas é aí, caro, cara, aí, é, não, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. o negócio é divino, cara, e ele chegou todo puto aí, porque a moça não entendia o que era teta de nega começou a falar pra ele que não vendia essas coisas aí, eu falei, cara, é mas é isso classe, né, cara, você vai num lugar chique, vai pedir teta de nega cara, não. Ele não apontou, né, isso aqui, ó, mas a galera gosta é. de arranjar confusão também, né, ó, <risos> oh, Adriano, a galera adora arranjar confusão, né, mano? é só apontar <risos> esse aqui, ó, eu não sei, eu não me aponto o dedo, é que não, ó, Quer um lugar com a ponta o dedo? Aquele sorvete italiano que é mal famoso também tanto que é lugar. Gelato. Quer esse que é o gelato? Ah, não, Tem não, gelato italiano, é aquele... cara. Ah, não, não, você tá falando do de delate É esse mesmo. Cara, você chegaria eu não sei o nome daquelas porra. E eu não tenho o falar. É o aponto o dedo, eu quero esse aqui. Eu quero esse aqui. <risos> Nem fudendo, não, não. cara. É bom, não dá. Né? Cara, não lá tem cookie, uh, que tem chocolate também esse aqui aí ah, os é um nome italiano cara que eu não sei falar mas ó esse então, também é bom viu Passover é maravilhoso tem, cara, um lá que é tre... tem um lá que é... eu gosto de misturar doce amargo e azedo então eu gosto de pegar tipo três chocolates que aí tem o chocolate normal o chocolate amargo e com o de morango mano é muito bom vai falar para mim você sabe o nome de todos é foda aqueles nomes ali, que não é? todos não, mas eu entendo. Não, mas que... é, é os nomes esquisito ali, vai. Vocês é no nome interior esquisito. aí não entendem as coisas? É, Puxa que você já foi pra Itália, isso... né, ô oh, Chiquinho? Aí você fica ah, falando só aí, né? Só que eu fui pra Itália, é... eu sei falar italiano, italiano, italiano agora. É, italiano. italiano. Sem falar italiano, italiano <risos> agora. <risos> ai, ai, é assim, ó. É. é. Ma coxinha. coxinha. Coxinha, italiana, coxinha. Ah, a, Nossa, gente, a gente tem é parente que impar veio da Itália, André. Tem. O italiano. Todo mundo ah, vem. Todo brasileiro desabora, vem né? da Europa, é, velho. Qual é? O Guarinto, o Gonçalves, né? Um desses dois é. aí que é italiano, né? Tem um dos, o Lorenzon, um é espanhol, né? O espanhol, Lorenzon é um é. da Voca, é espanhol. Até aí, até aí diz a lenda que o meu descendente era um de, era dono de alguma capitania hereditária aqui de São Paulo. Sério? Chico Melo. Você tá nessa merda aí? Eu tô fudido aqui, é. <risos> Virou programador. Fudeu. Fudeu. Ó, Não deixaram nem uma, nem uma Como tipo. eu disse, diz a lenda. Diz a lenda. Eu sou descendente, né? Vai saber quantos filhos filha da puta teve também, né? <risos> é, pois é. é. Não, era... esse negócio também de terra, cara. Antigamente, vixi. É, o pessoal perdia muita terra, né? Perdia Uou. porque vendia mal, perdia porque... Perdi. Grindeiro, né, cara? Nego lá, pega né? lá, demarca lá e vende, foda-se. A, a, a mãe fala que uma das maiores decepções da avó foi que o avô vendeu as terras dela lá, né? Que ela é. tinha herdado do, dos pais. E minha mãe fala que as terras lá eram grande, cara. Fazenda que eles tinham. Não é, fazenda, ah. né? Mas não, as terras que eles tinham lá era grande. Vendeu, cara. vendeu, perdi não. Avô. Sabia é. fazer negócio direito, né? qualquer preço. Bom, pessoal, chegamos aqui no fim de mais um episódio aí do Trezepada com o André, com o Elcio. Hoje contamos aí bastante de Trezepada nas nossas vidas aí. Eu dei muita risada, deu crise aqui de riso. Foi bom demais, cara. Eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente acompanhando aí o Trazepada, né? Queria agradecer o pessoal aí do Instagram também que tá acompanhando a gente, a gente vem crescendo lá no Instagram. Agradecer o pessoal aí do YouTube também. Por favor, acompanha a gente aí, dá um like, segue a gente, porque a gente tem muita história ainda para contar aqui com vocês e muito obrigado. Isso aí. E aí, quem quiser também, galerinha, comenta aí no nos comenta nos comentários é fogo, vai ficar vou fazer o um meme depois. <risos> Comentem aí depois, galera, é, alguma trezepada de vocês. Que se tiver comentário legal de trezepada, a gente conta aqui depois. Tá lá, ah, o cara tal, conta tal coisa. A gente conta a trezepada de vocês aqui. Isso cara, aí. e principalmente no Brasil, né? Todo mundo deve ter uma história aí de... de <risos> todo de, mundo já de, foi de assaltado? Assalto, de... É, pô, todo mundo... Se não, é, se não for assaltado, não é brasileiro. Né? Ah, Isso não. É. <risos> Valeu, galera, então. Boa.